Galera, infelizmente, essa é só parte 3 do vídeo de Gacha life. Eu prometo que o quarto, o próximo, vai ser a parte final. Não aguento mais não tem Parece que não tem um conteúdo, aliás, que é verdade, né? Verdade, então, né? Talvez eu mude para outro aplicativo, mas. Essa é o parte 3, né? O parte 2 era pra sair como estreia, que era surpresa, que eu não acreditava que isso iria sair. Então, essa aqui vai estar como estreia. Comentem qualquer porcaria no bate-papo. Você estará me ajudando. Mas, antes, vou dar um pouquinho, um pouquinho de introdução. Uma introdução. Isso foi feito basicamente pra zoar o pessoalzinho do Gacha Life E pra eu dar boas risadas do aplicativo mal feito do Gacha Life Então pra eu conseguir zoar isso daí Eu gravei partes do vídeo Só que eu fiquei tão cansado, mas tão cansado que Essa vai ser a parte final Eu disse a quarta, mas a quarta eu não quero gravar mais Não quero que o processador do meu celular cague o meu celular não, o celular do meu pai cague para mandar um vídeo que eu já fiz é, é mais três igual ele, eu sei que vai ser o último. então né, se você quiser outros aplicativos só pedir tanto no bate-papo do chat da live e também quando, se seu vídeo não tiver como estreia já for transformado em vídeo normal, é, comente na descrição. então, bora pro vídeo galerinha ó Ah, esqueci o musiquinha tá entrei aí tinha outro na tinha outro outro que tá fazendo é do gótico o que, que será que eu vou fazer com o gótico o que será tá vou pegar que sou um facão de cozinha facão era o do um enxado de morte não uma espada ah o é que eu vou botar, tá. vou botar nada, eu nem uma agora o é que eu vou mexer, posição do é, corpo, tá animando, não, é normal, tá dando lag pra caramba, tá, é, tá. posição 2, e aí colocou o um negócio do, negócio do Rosinha, que isso? É aleatório? Que isso? Que isso? <risos> Ai, só gostei <risos> tá. Hum, que eu posso mexer Ah, eu sei, né? Hentai tá, o que mais tem? Hum, rostinho um cruzinho, um mastinho, né? Tá, tô editando. Acessório de rosto. Nossa, barba me melhorou muito. Tá, aqui, pode colocar luvas. Hum, escolhendo. Que isso? Pompom. Coloquei pompom. de que esse negócio de torcedora de time. Tá, aí tem. Tá, vou Tá, coloquei manga. Negócio, é man manga no mangá Colocar um, um, um, um, um Negócio de cascou É cascou Colocar asa Asa de águia morta Do carvão É um phantom Eu vou dar o um nome José Ferry Lindo José Ferlindo. Nome perfeito. É, José Ferlindo. 3 U, U. Aê. Personalidade. Doido. Ocupação. Vila. É não morto. Acionamento. So, é, solteiro. Temporizador, não um negócio aí. Ah, tô aí. <risos> Presentes, presente. Não tem nada. Ah, eu tive uma ideia. Posição, não sei o que. Tive uma ideia. Cabelo. vou deixar careca. Não. Vamos deixar careca. Colocar Deixa. aí o negócio. Tira é de outro cabelo, é outro cabelo. Aí é, coloca o menor olho possível. É o Slenderman, Seu é Slenderman careca, crespo, não tem boca, só tem olho. Slenderman sem sem boca, sem cabelo, sem nada. Hum. Ai, roupa. Roupa de empregada. Slenderman. Ah, empregada emprestável. <risos> tá. Eu luvas. Luvas. A saia. Yeah. Slenderman. Versão folha. Tá disponível a empregada. Tá. É com luvas. outro. Não tem chapéu. Prompts. Não. <risos> <risos> Deixa eu a forfeira. Yeah. A de colocar uh, a Kine, que é um negócio que tava fazendo um, essa Mambi Mambo Mambi, sei lá, é o que vai uhum. Colocar o, o, o José For José For o 3U. Um. Aí tá Diminui o tamanho para parecer que tá de fundo. Mas eu que era um filhote, uma criança. Aí, texto de bolha. Você já era. E vermelho. É que nem... Aí. Socorro! Socorro! Aconteceu isso que eu tava no chão do, do meu pai e saiu o negócio do alarme Uhul Vou postar No Instagram não, no, não vou postar no Insta. Aí tem a Mambo Lululu Aí Não Morri é. Pessoal, contemplem Esta maravilha Contemplem Tá, cansei de ficar olhando pra bosta nenhuma tá aí o que eu vou fazer agora tá o Slenderman, Slenderman mulher, slender girl, aí tem, eu, eu prometo que vou fazer uma pasta de, da slender girl, é zero, eu prometo, é só me, é só me pedir nos comentários no um negócio da estreia, tá o que tem, a coleção, não tem nada porque eu não quero ficar colocando muita coisa no bloguinho, é o que mais tem ah, tem NPCs? É, é NPCs. Oi, Sem Eu sou uma garota mágica. Eu amo dormir. Você sabia que eu sou uma cada garota? Algumas vezes De é, nadar, é muito assustador, não é? Oh, olha, você vai um eu vou dar um presente. Vou dar nada, que eu sou pobre. Hum. oh você vai dar um presente já disse que não né você acha sonhar legal lado e jave são incríveis lumi eu vamos vá eu sou lumi tipo, eu tenho medo de peixes um dos meus visores azuis eu tenho medo de peixe. <risos> tá. Level up. amo. Eu amo colecionar figurinhas de anime. Ô oh, tacão, hein. É... Ah, presente pra mim. Não tenho nada que eu estou pobre, já disse. Ok. Tá. Ah. Aí vou ter um negócio. O que será que eu vou fazer? Ah, já se vou comprar. Single gacha. Love ring. Love ring o nome. Love ring. Tá. Eu vou aumentar o volume. Porque eu já aumentar o volume. Porque eu, eu ganhei o... Onichi. Onichi. Ou Unchi. Tá, vendo aí pra ver se não dá lag. Tá. Vou a configuração. Sem querer cliquei no tutorial. Uau, hein. 0% de burro que eu sou. É o tutorialzinho. Eu saí porque eu sou... É a minigames. Festival da Bex. A, fav a comida favorita da Bex é nuggets de frango. Ajude ela é a pegar nuggets de frango. Tá, vai. Nugget. nuggets outro nugget, nuggets pega outro nugget, Nug nugget, nugget, <laughs> <laughs> espidrum. Tá, game over, aleluia Eu ganhei 5 gemas 5 diamantes, tô rico Tá O que mais eu vou jogar A buchiquinha de tos É o coelhinho Coelhinho Ih Então, isso foi a maior explosão de fofura do universo. Tá, agora o que, eu, o que eu vou jogar. É. Bom, eu acho melhor cortar, que vai ficar muito longo. Então, 3, 2, 1, corte! Oi, galerinha, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi meio longo assim, eu concordo que foi longo. Mas, espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais, é só pedir no, no chat Ou nos comentários nos próximos vídeos Mas tchau